Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje vou falar para vocês sobre as matérias do segundo período do curso de jogos digitais. <risos> Eu já fiz um vídeo desse falando sobre o primeiro período Eu vou deixar ele aqui, tá, também tá dentro da minha playlist Sobre o universo de jogos digitais Hoje a gente vai falar daquelas matérias que eu falei que tava com medo Ainda estou, não tô brincando Como que tá sendo o meu dia a dia E lembrando que é sobre a grade da PUC Paraná Eu não sei como é nas outras PUCs Eu não sei como é de noite, galera A grade é a mesma de noite Mas a experiência é diferente Porque alguns professores mudam Então eu vou falar pra vocês a minha experiência pessoal na PUC estudando de manhã. Esse período já foi diferente porque antes minha, algumas aulas minhas começavam às 7h50 e agora a semana inteira minha aula começa às 9h40 e vai até meio-dia 40 Lembrando que eu também peguei uma eletiva, não era pra eu ter aula na terça-feira, mas eu tenho aula na terça-feira porque eu peguei uma eletiva que nem eu peguei no primeiro período, aquela matéria em inglês, que eu também vou deixar o videozinho aqui no card. Estamos aqui no site da PUC novamente, vou mostrar pra vocês como faz pra ver a grade de jogos digitais. Você vem aqui em escolas-campus, escolas campos. Escola Politécnica e Graduação. Aí vocês veem aqui em Matriz Curricular, Tecnologia em Jogos Digitais. E prontinho, abriu um PDF. Vamos lá, então. Vamos passar essa parte que a gente já falou no primeiro vídeo. Aqui, ó. Primeiro ano, segundo período. O que que nós temos, né? As matérias são todas de 60 horas, não tem nenhuma de 90 horas que nem tinha no primeiro período. Programação orientada a objetos. É, galera, vamos lá, né? Vocês lembram de raciocínio e algoritmo que eu falei no primeiro vídeo, que era só programação em Python então tava tudo bem. Mostrei até uma lista de exercícios, que foi bem tranquilo de fazer. E agora, gente, o nível, assim, é... Eu não sei o que aconteceu, mas, tipo, dobrou o nível é bem mais difícil eu acho pelo menos tem pessoas na minha sala que não estão passando por essa dificuldade na minha experiência que não não gosta eu não gosto de programação então para mim recursos matemáticos e programação orientada a objetos é Sabe, assim, carregando, tá ligado? Você vai levando Porque eu não gosto, então eu não fico animada Mas enfim A gente tá programando em Java A gente teve duas provas já Uma no papel e uma no computador A no papel foi, assim, complicada Porque a gente teve que escrever um código na mão E a gente tem que fazer alguns projetos Mas nada do que a gente tá fazendo Dos projetos de P.O.O. tem a ver com jogos jogo. Assim, esse algoritmo também não tinha Só um jogo da memória que a gente teve que fazer no final Como projeto final Mas agora o, nem o projeto Projeto final tem a ver com jogos Mas é uma área da programação Utilizada sempre, então tá servindo Pra gente aprender bastante coisa A respeito de programação A eletiva que eu escolhi, eles até falam pra colocar eletiva já aqui, né, eu coloquei pois desenvolvimento de jogos com Unity Só que era avançado E eu não sabia nada de Unity Então assim, a gente tá aprendendo a mexer Na Unity, que é, uma, um, que é um software De criação de jogos, é bem utilizado Muitos jogos que a gente tem celular mesmo foram feitos em Unity. Experiência criativa desenvolvendo jogos com texto, eu falei pra vocês, eu criei já dois jogos com texto, o terceiro tá em produção e o terceiro jogo que a gente tá fazendo tem bastante a ver com programação, então basicamente eu tenho quatro matérias de programação nesse período, mas uma foi porque eu peguei, que é a Unity. Eu gosto bastante de experiência criativa porque é quando a gente realmente coloca a mão na massa, quando a gente faz as coisas, não é assim, aula teórica, enfim. Game design é Atualmente é a minha matéria favorita, de longe, assim, eu amo game design. É uma matéria, assim, sensacional, a gente teve que fazer o jogo de tabuleiro que eu já mostrei pra vocês. A gente estuda, assim, tudo, até porque as pessoas jogam, é muito, muito, muito legal. É, assim, muito importante na formação de qualquer profissional da área de jogos. Recursos matemáticos aplicado em jogos. Realmente é uma matéria só de jogos, a gente não tá vendo nada ainda, assim, de jogo em si. É bem interessante, a gente utiliza o Processing com Java. Processing é uma plataforma pra designers e programadores, então tudo que você faz lá, automaticamente aparece numa forma visual. Que é muito mais fácil de entender do que apenas palavras e códigos. Mas enfim. É isso, gente. Basicamente, esse período é focado mais em programação, tem um peso maior em programação. Mas depois disso, vai ser... O um momento de escolher se eu vou querer programação ou arte. Já adianto para vocês que eu vou querer arte, mas eu vou complementar a minha grade de arte, que vai ser essa aqui com muitas eletivas de administração, marketing e design. Então eu vou trazer para vocês coisas bem diferentes, coisas que, assim, as pessoas de arte estão vendo uma coisa, eu tô vendo outra. Como eu disse, é uma grade bem flexível, posso adicionar o que eu quiser aqui. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever e de dar uma olhada nos outros vídeos da playlist Universo de Jogos Digitais. Tchau!